Opa, então, quando vocês esperaram que eu ia gravar outro vídeo reclamando do Discord? Pois é, mas pelo menos eu e o que achamos que vocês gostam de me ver reclamar. Então bora, né? Segundo vídeo que eu gravo reclamando do Discord Nitro, né? Mas relaxa que isso é pouco, porque se eu gravasse todas as vezes que eu reclamei sobre o Discord, já daria mais que o triplo de vezes que o tio Gim já xingou no canal dele. Mas sem enrolar, eu vou ser bem direta do que o Discord fez dessa vez. A gente já tinha tomado um spoiler de que íamos poder trocar, além do nickname em outros servidores, a foto ou o gif de perfil. E isso com certeza deixou muita gente animada. E antes de continuar falando, muito obrigada Discord por mudar o nome do Nitro Gaming pra Nitro agora. E também por mudar do look with Nitro para upgrade to look Agora pelo menos nós não estamos mais confusos entre Nitro verdadeiro e Nitro de pobre. O Discord fez uma baita de uma atualização que deixou muita gente empolgada. Justo agora que todo mundo que tava com Nitro grátis da Epic Games perdeu a assinatura. Mas ok, né? Nessa atualização eles adicionaram coisas como emblema para cargo que tu pode colocar com nível 2 de boost no seu servidor, perfis múltiplos, o que significa que tu pode mudar a sua foto de perfil além de só o nickname em servidores, um catálogo de GIFs, que acaso é tu tenha preguiça de pegar uma e baixar. Aí tu pode pegar logo direto do negócio lá de GIFs. E o que mais me intrigou, que o Discord finalmente virou uma rede social de respeito. Eles diminuíram o preço da assinatura, oh my god! Agora eu tenho condições de continuar pagando, muito obrigada, Discord! Tipo, antes o Nitro Clássico custava R$24,00. E hoje tá custando 12. E o antigo Nitro Gaming tá custando R$24,00! Ah! Mas Discord, você quase acertou em cheio o que o pessoal quer de verdade. Segue a playlist que eu fiz aí. Vamos para o recurso de mais servidores. Na minha opinião, os servidores já podiam ser ilimitados. Ai, que furadeira chata do caralho. Porque esse é real o real sentido do Discord. O Discord não é Discord sem servidores. Então eu acho que já podia ser um benefício do usuário, do membro comum. Ter servidores ilimitados e não um limite de 200 servidores. Avatares múltiplos. Pra mim, isso aqui não deveria ser um benefício do Nitro também. Porque você pode sim mudar o nickname no servidor, mas a foto de perfil não. E eu acho que realmente isso aí poderia ser um, um benefício logo do usuário comum, né? Porque... Pra ficar parecidinho com o um Amino. Que aí o Discord superaria o Amino mesmo. Banner no perfil. Na minha opinião, um banner no perfil, uma foto de banner no perfil, na verdade, poderia ser algo de graça. Aí, mesma coisa assim que a foto de perfil. Foto de perfil é de graça pros usuários, né? E o banner animado poderia ser a partir do nitro clássico. Boosts gratuitos. Eu vou deixar isso aí no Nitro mesmo, no antigo Nitro Gaming, porque realmente, quando mexe com dinheiro, eu acho que poderia ter sim um descontinho. Mas esse desconto não se aplica nem ao Nitro Clássico, e isso é bem triste, né? Então, por favor, Discord, dá uma moralzinha pro Nitro Clássico e coloca pelo menos um descontinho, não uns boosts de graça. Usar emojis de outros servidores sendo animados ou não. Já mantém no Nitro Clássico, porque é um benefício do Nitro Clássico, e acho que já tá bom assim, porque... É algo que o Discord não dá realmente de graça. Então eu acho que poderia continuar no Nitro Clássico mesmo. GIFs de perfil. Deixa no Nitro Clássico também. Porque já tá bom com esse nível. Transmissões em HD. Poderia deixar logo pro usuário comum também. Porque... Isso complica bastante, além de ser um benefício que todos deveriam ter. Mensagens mais longas. Poderia vir logo pro Nitro Clássico, porque... Porque geralmente ter o um Nitro é importante pra deixar o servidor mais bonitinho. Aí você não vai precisar ficar separando, tipo, uma mensagem de regras, essas coisas... O que seria bem chatinho de separar. Então eu acho que as mensagens mais longas já poderiam ter logo no Nitro Clássico. Emblema de Nitro... Não vou falar nada, porque tem que estar no Nitro Clássico mesmo. É uma assinatura. Figurinhas que você pode usar em qualquer lugar. Nitro Clássico também é realmente... Algo meio chatinho de citar no Nitro, porque a aura do Discord, é assim, agora tá virando nas figurinhas. Que o povo tá usando muito figurinha no servidor, assim, pra interagir direito. Então, eu acho que poderia deixar logo no Nitro Clássico. Mas tamanho de arquivo para uploads. Eu acho que já poderia deixar no Nitro Clássico também, porque... Ele começa a partir do Nitro Clássico. E o 100 Mega é no antigo Nitro Gaming. E novo Nitro. Então, eu acho que já poderia deixar como tá. Agora, vocês querem saber qual é a realidade aqui... O vídeo em HD é uma função do Nitro clássico O de ter mais servidores os servidores limitados é uma função do Nitro Gaming ou antigo Nitro Gaming, que hoje é Nitro. Avatares múltiplos. É algo do Nitro Gaming também, que eu vou chamar de Nitro Gaming. Banner não importando se é imagem ou animado. Nitro Gaming. Vídeos em HD. Nitro clássico. Poder dos emojis. Nitro clássico. GIFs também Nitro clássico. Mensagens mais longas. Nitro Gaming. Emblema do Nitro. Nitro clássico também, porque isso aqui não é um benefício. Figurinhas. Nitro Gaming. Upload de 50 Mega Nitro Clássico e 100 Nitro Gaming. E dos boosts, incluindo desconto e de graça, os dois de graça lá, Nitro Gaming. Pra vocês entenderem que o Discord é meio estranho, né? E foi isso. Muito obrigada, Discord, por diminuir o preço do Nitro. Se tu der uma pensada em diminuir os benefícios de fase, com certeza o meu servidor inteiro vai comprar. E você que tá assistindo aí, não tá lá? Jura? Eu ouvi direito? Então entra lá que o link tá na descrição. Tchau. Mano, para com, com isso. Covacinha sim, ia meter <risos> What the fuck? <risos> Eu sou doente mesmo.